Salve o caboclo da mata, toque ele! Toque ele! Toque ele! Toque ele! Toque ele! Toque seu Toque ele! Com o brado do caboclo, sarapá, arranca, a ruda e topinambá Seus filhos viram Com o brado do caboclo, sarapá, arranca, toca, ruda e topinambá Pois salve o sol, salve a estrela que a sarapá Seu ventania, um umbanda, vamos saudar Acabou pra de pé na filha. Quem chegou nesse terreiro junto com o seu flecheiro um banda vamos saudar. Seus filhos vibram com o brado do caboclo saravá arranca com a ruda e tudo não dá. Meus filhos vibram.